Fala galera, tudo bem com vocês? Já aí novamente fazendo para vocês um vidinho, um vídeo de umas comprinhas Que eu fiz outra, a galera gostou muito, então resolvi, né? Fiz uma compra, só que essa compra foi meio diferente, galera eu Vou mostrar para vocês aqui Eu fui pegando algumas coisas que eu queria usar hoje, né? E acabando que deu um valor ali de 100 reais. E eu acredito por isso que eu tô fazendo esse vídeo agora. Que eu acredito que nem todo mundo faria uma compra daquela por 100 reais, não gastaria 100 reais com essa compra que eu comprei. Já deixa aí nos comentários se você gastaria 100 reais ou não nesses mesmos itens aqui que eu acabei de comprar. Deixa eu mostrar para vocês e vocês já vão aí nos comentários Vão dizendo se eu gastaria ou não gastaria. O que compraria com 100 reais no loca, no lugar dessas coisas que eu comprei aqui, aí galera, ó o que eu comprei. Hoje que eu venho trazendo ó, 100 reais eu Vou mostrar aqui, item por item Eu fui comprando aleatório Fui comprando coisa aqui que deu vontade Foi eu, meu menino, lá e então, tal Eu comprei aqui, ó, energético Comprei Um, né Dois Comprei essas Coca-Cola garrafinha Aqui a gente chama de Juninho Aí eu comprei duas unidades dela Peguei duas unidades Essa aqui é Diet, tá? E peguei também Um Guaraná Comprei também, galera Este molho É, é um molho de Sherden Pra gente comer algum salgadinho aqui Topzão Vai acompanhando, vai acompanhando aí galera. Já vai deixando aquele like. Já vai deixando os comentários se vocês comprariam. R$100 reais. Gastaria R$100 reais por esses índices aqui que eu, que eu trouxe. Peguei uma ervilha. Nem sei para que eu peguei ervilha, mas eu peguei. E mais um Start. Mais um energético. Tá aqui ó. Os dois. Mais um, peguei três. Comprei uma sardinha no molho de limão. Comprei estas azeitona verde que eu gosto, uma azeitona verde, um molho de pimenta malagueta verde para experimentar. Eu acho que é top isso aqui, hein? Um pacote de batata palha. Um pacotinho aqui da batata Paz que eu gosto de estar tá comendo ela avulso, comprei também essa caixinha de uva que tá no tempo de uva aqui, então tá super barato. É tempo de coisa de uva na nossa aqui no nosso estado, na região não, mas no estado, então tá super barato, comprei a caixinha de uva. Tem mais aqui, gente, vai acompanhando. Comprei este este hambúrguer já industrial pronto. Ele é só colocar no microondas. E para esquentar e comer, esse aqui é para o meu filho, meu filho que escolheu. É... e agora vai vir o melhor da comprinha aqui, hein? Comprei esses, essas duas salsichas em conserva, fazer petisco. Gente, agora olha este molho: é o molho de alho. Eu achei interessante que ele não é branco, é amarelo. Vamos ver o sabor dele E agora Um chopezinho, né? Para relaxar Peguei só Dois latão aqui De chope da Brahma E também Eu acho que quase todas as compras Que eu já mostrei aqui, né, né galera? Sempre tem Não podia faltar nessa também, né? Um vinho, o tempo deu uma esfriada E um vinhozinho cai muito bem Deixa eu ver, acabou Acabou a compra E a comprinha de hoje Foi essa aqui Deixei aqui em cima da bancada Aí tá aqui, todos os itens Da compra de hoje, ó A galera tá curtindo demais E gente, se deixa aí nos comentários é, Um segmento de compra Que vocês querem que eu faça Esse aqui foi aleatório Fui do supermercado só pra comprar o vinho. E eu acabei trazendo isso tudo aqui. Cem reais. Agora, fala aí pra mim nos comentários. Se vocês gastariam cem reais comprando esses itens aqui. Que eu acabei comprando. Tá aqui toda a minha compra de cem reais, gente. Ó. Colocar todos os itens aqui, ó. Dá pra ver. Está... Está todos aqui, ó. Vocês compraria ou não compraria essas, esse, todos esses itens para gastar 10 reais? Deixem nos comentários. Então agora eu vou arrumar, né? Colocar tudo na geladeira. Que a maioria aqui é coisa de geladeira. E depois vou começar a degustar né meu chopp. O meu vinho. O meu energético. Já vou fazer um petisco aqui para mim tomar comer com vinho né eu vou fazer aqui um prato de frios uma farofinha dá, dá para montar aqui uma farofa né? de salsicha azeitona batata palha e a ervilha super top para comer com vinho ou um chopp, né então é isso galera tá aí a minha comprinha eu fiz um vídeo trazendo aí comprinhas eu deixou não lembro muito o nome do tema mas foi de comprinha para petisco do sábado à noite algo assim aí a galera usou o, arro, o, o arroba jessimario 2 que é o meu Instagram vou deixar aqui embaixo para vocês o endereço do meu Instagram aí falou com e é, comentou né faz outro traz outros compra mais coisas ficou super top galera eu preferi que vocês comentassem aqui no vídeo aqui no YouTube e pode ficar à vontade nas minhas redes sociais, comentar lá no, no Instagram, no Facebook também. Mas havia o um vídeo aqui, comente aqui, por favor, para ajudar, para dar divulgação, para mais gente ficar sabendo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, é, ative o sininho para receber a notificação. Compartilhe, comente, curte bastante. É, a galera também lá nos comentários falou assim que é desnecessário colocar o valor, então por isso que eu não falei o valor nessa comprinha hoje, mas se a galera voltar a comentar diz, dizendo que é pra mim colocar valor, eu falo o valor das compras aqui, o valor total, o valor da unidade, e é isso então vou ficando por aqui, vou preparar minha farofinha e espero vocês no próximo vídeo fui, tchau